Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje o vídeo vai ser sobre ideias para as vossas fotos o velho aqui ao Youtube e embora eu ache muito sinceramente que não consigo publicar um vídeo para vocês todos os dias aqui no canal como isto é um canal de fotografia e o meu Instagram tem andado assim um bocadinho em baixo, achei que seria interessante uh, tentar fazer uma foto por dia, por isso eu vou usar 31 ideias de fotos que vocês podem tirar durante este mês de Agosto mas este vídeo vai ser super calmo só para vos dar alguma inspiração para as vossas fotos. Embora eu não vos possa prometer um veda, o que eu vos posso prometer é que eu vou tentar publicar o mais possível e no mínimo um vídeo por semana, mesmo que esses vídeos não estejam a dar muitas visualizações. É só falar com vocês, pessoas que não viram os meus vídeos, surto simples. Se vocês tiverem ideias para fotos, é só continuar a ver e espero que gostem. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.